Nopa, então, se tem uma pessoa que acompanho, admiro muito e considero mais um amigo do que um ídolo, essa pessoa tem um canal que se chama Utopia. Já sabe quem é? Pois hoje eu quero falar exatamente sobre essa pessoa em específico. É. Certo, multidão, sente-se e calinha a boca, por favor, multidão. Calinha a boca! Vamos começar então, né? Quem aí buga o YouTube? Eu. É você? Quem aí quebrou diversos recordes no YouTube? Eu. Quem aí é deformado? Eu. Ups, quem aí é o original do deformado? Eu. Quem aí gosta de almôndegas? Quem aí é companheiro? Companheiro... Ops, desculpa, vou ter errado. Mas beleza, seu nome é Toshi. Conheci o canal do Toshi quando tava jogando RPG de cavalo. Comendo espaguete com muito almôndega e assistindo uns vídeos. Quando de repente uma voz estranha invadiu meu fone. Ele estava falando sobre algo que eu nunca tinha pensado na minha vida. Um vídeo infinito no Discord. Imediatamente fui ver qual canal era o canal do intruso. E já era o canal Utopia. Minha primeira reação foi entrar no canal dele e ver o que ele gravava. E acabei me interessando. Larguei o RPG de cavalo e minhas Honduras, comecei a maratonar o canal e viciei. Em um dia aleatório eu tava pensando, será que o tocha é gente boa? E queria falar com ele para compartilhar meus pensamentos. Só achava melhor esperar ter assunto para não incomodar o coitado. E quando tive, fui lá falar com ele no Discord. E realmente, chega muito gente boa. Não conversávamos muito na época. Mas já consegui ter uma impressão dele. O tempo passa e eu assisto o canal do Toshi todos os dias. E hoje nós somos até que bem amigos. Mas agora que eu contei minha história para vocês, vamos com as palavras pro Toshi. Toshi, mesmo parecendo não um ser desprovido de tristezas e sentimentos negativos algumas vezes, quero que saiba que todas as palavras... As palavras que eu disse e até digo hoje a você são com a mais pura sinceridade. Quando eu estava triste, você me animou. Quando eu tava furiosa, você me acalmou. E quando eu estava feliz, você me fez rir mais ainda. Eu digo e repito a você e a todos que já me fizeram bem algum dia, que não sei como retribuir algo assim. Qualquer forma que eu encontre para fazê-lo, não vai ser nada comparando a tudo que vocês fizeram por mim. Por isso, obrigada e. E eu azei minha mão! fazer algo mais engraçado? Cala a boca, Chuaz! Eu ia fazer isso agora e você me atrapalha! Mas enfim, além de o próprio Toshi ser um guerreiro, a namorada dele também é. Bateu 40 mil inscritos ontem, junto com seu namorado, que bateu 600 mil. Desejo muitos parabéns pra vocês dois. Mas agora, antes que a Chuaz me mate, tchau!